Oi, aqui é o Daniel e seja bem-vindo para mais um vídeo de Psicologia. Hoje eu vou falar sobre três pontos que você precisa é, prestar atenção caso você queira se tornar uma pessoa mais otimista na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que após focar nesses três pontos você vai conseguir bloquear qualquer tipo de... Pensamento, fala ou ação negativa na sua vida E automaticamente você vai se tornar uma pessoa Muito, muito, muito mais otimista Beleza? Então vamos lá o primeira, A primeira esfera que você tem que prestar atenção É a esfera mental é, Antes de qualquer coisa acontecer na nossa vida A gente simplesmente interpreta os fatos Que acontecem ao nosso redor Baseado na quantidade na qualidade de informações que a gente tem na nossa mente. Então, se você hoje está se sentindo para baixo, se você hoje é, está muito estressado, é porque a, a forma que você está interpretando tudo o que acontece na sua vida está fazendo com que uma sensação de pessimismo seja gerado. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que prestar atenção, é nos seus pensamentos, para que você possa se tornar uma pessoa ainda mais otimista. O segundo ponto que você tem que prestar atenção é na sua fala, as palavras que você usa. Então, existem muitas pessoas que pensam até de uma forma bem bacana, mas na hora de falar só falam coisas negativas. Inclusive, aconteceu essa semana uma história, não vou dizer o nome da pessoa, mas enfim, é com um conhecido que foi numa casa de uma outra pessoa, e falou muitas coisas boas e tal, pensou muitas coisas boas, mas na hora de ir embora, simplesmente criticou a casa da outra pessoa. Falou, nossa, tá tudo uma bagunça, nossa, não sei como eles conseguem viver, sei lá, nesse, nessa, nesse chiqueiro e tal, usando palavras bem pesadas mesmo. Então, não adianta muito se você tiver uma mente focada no positivo e se suas palavras não forem palavras... É, palavras de agrado, né? palavras realmente positivas, palavras que despertem o melhor das pessoas. e o terceiro ponto, opa, o terceiro ponto está no seu agir nas suas mãos, né? o que você vem fazendo é, na sua vida ou na vida dos outros? será que estão sendo atitudes positivas ou atitudes negativas? a gente sabe que muitas das vezes existem pessoas que até por um impulso acabam agindo de uma forma a prejudicar a vida das outras. mas isso não é o correto, isso não é não é o fluxo que você deve seguir caso você queira viver de de uma forma mais otimista, de uma forma onde você vai é, viver só na positividade. Então você somando esses três aspectos, você consegue gerar um fluxo de é, otimismo muito grande. A partir do momento que você consegue é, sincronizar esses três pontos que existem dentro de você, o fluxo de informação que vai passar por você vai ser um fluxo muito mais otimista. Então é, mente, fala e ação. Quando você é congruente nesses três pontos, quando a sua mente é positiva, a sua fala é positiva e suas ações são positivas, você consegue não só mudar a sua própria vida, mas contagiar a vida de todas as pessoas ao seu redor. E você consegue se tornar uma pessoa muito mais otimista. Agora, a dica bônus que eu quero dar para você nesse vídeo de como ser ainda, ainda mais otimista é você simplesmente acreditar em alguém que é maior que você. Porque muitas das vezes a gente fica... Pensando com a falsa ideia de que a gente tem um controle absoluto da nossa vida Mas a gente só tem parte do planejamento da nossa vida Eu posso dizer que o cara, Deus... Ele sabe exatamente os planos que ele tem para sua vida, ele sabe exatamente as dificuldades que você está vivendo E ele criou coisas fantásticas, ele criou, criou essas plantas que estão aqui, a luz do sol Ele criou você, tudo que existe em você, coisas que você até mesmo não sabe como funciona Que você precisa, sei lá, ir no médico, ir em algum outro lugar para descobrir Deus sabe, Deus sabe de tudo isso Então, caso você esteja passando alguma dificuldade, caso você esteja passando por algum estresse E você precisa ser mais otimista Simplesmente acredite na pessoa que te criou, simplesmente acredite na pessoa que sabe, conhece todos os mecanismos sobre você. E de repente você pode até falar assim, ah, eu não sei qual a sua crença de fato, qual, se você acredita ou não, mas para as pessoas que falam assim, ah, mas Deus não existe, Deus, enfim. Mas se você não quiser usar a palavra Deus, você pode usar simplesmente é, a figura que fez com que a sua existência acontecesse. Porque por mais que nós saibamos muita coisa, eu não fui capaz de gerar a minha própria existência. Você não foi capaz de gerar sua própria existência. Tudo isso dependeu de fatores é, maiores que você, de fatores de reprodutivos, de fatores é, que ligam à questão da alma, fatores cognitivos para o desenvolvimento da sua mentalidade, da sua fala, enfim, uma série de fatores que são muito maiores que nós. Então, caso você precise ser mais positivo, é, coloque a sua... A sua crença, a sua esperança, a sua expectativa nesse fator que é mais positivo que você, que é maior que você, porque todas as coisas de fato contribuem é, para o seu crescimento, para o meu crescimento. Às vezes a gente fica pensando, caramba, mas, nossa, eu tô passando por uma situação muito difícil, tô passando por um problema muito difícil. Mas, é justamente no momento que você consegue superar tudo isso, que você consegue perceber o quanto você cresceu. Então, ainda bem que os problemas existem, ainda bem que as coisas ruins existem, porque essas coisas provocam crescimento. E se você tá passando por alguma coisa nesse momento que esteja sendo ruim, tenha certeza que você vai crescer muito, muito, muito mais. Você vai ser uma pessoa muito melhor do que quando você entrou nessa situação. É... Então é isso. Seja mais otimista, tenha certeza que tudo vai dar certo. Todos os tipos de problemas são passageiros e nenhum deles vem por acaso. Todos eles vêm com o intuito de fazer é, com que nós é, é, conseguimos evoluir cada vez mais. Se você gostou dessa mensagem... Clica aqui em curtir, comenta também. A sua participação aqui é muito importante. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Aqui está um dia muito agradável, bastante sol. E é isso. Seja mais otimista. Olhe as coisas positivas ao seu redor. Controle sua mente, a sua fala as suas ações. A sintonia entre esses três vai fazer com que a sua vida seja muito, muito melhor. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.